Oi gente, tudo bom? Estou de volta e hoje eu vim trazer um assunto que todo mundo gosta de falar, que é. Dólares, amor. Dinheiro. Dólares. É isso aí. É um pouquinho mais caro, né? Então, é... hoje eu vou falar pra vocês quais foram os gastos que eu tive no meu processo do Max, né? Pra conseguir essa bolsa, gente. Não são muitos gastos porque, tipo assim, o processo seletivo, de modo geral, ele oferece muitas coisas de graça pra vocês, começando pelas provas. Então vocês não precisam pagar as provas. Mas, tem um porém. Alguns gastos podem acabar ficando mais caros, dependendo de onde fica o seu consulado, onde fica a embaixada e onde você mora. Então, começando pelo primeiro gasto que eu tive, foi pagando passagem de ida e volta pra aquela embaixada, minha filha, que eu andei e fui, voltei, fui, voltei umas 10 mil vezes pra conseguir entregar os documentos direito, pra tirar as dúvidas que eu precisava, mano foi muitas vezes que eu fui e voltei. Em relação a isso de idas e vindas, isso pode ser um problema meio grande, dependendo de onde fica o seu consulado. Porque tem pessoas que não moram perto dos consulados e aí você vai precisar ter que viajar até o local e resolver toda essa papelada presencialmente lá. Então é importante você levar em consideração que talvez você precise e bater esse gasto. Outro gasto que eu tive foi com a indicação de documentos. Então como nos documentos obrigatórios eles pedem cópias autenticadas, então você vai precisar autenticar muitos documentos, tipo os seus certificados, históricos e por aí. vai Em relação ao processo seletivo em si, esses foram os gastos que eu tive, não foram muitos gastos. Eu também tive que gastar alugando uma roupinha mais assim e tá, tal, porque teve um jantar lá embaixado, embaixada, então foi uma coisa assim, né, bem específica, mas não é todo mundo que tem esse gasto, porque normalmente todo mundo tem roupa em casa com essas coisas, né? Sobre o processo é basicamente isso. Mas tem um ponto muito importante sobre o MEX que vocês precisam saber de imediato e que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, quando você passa no processo, e tudo bem, deu tudo certo, você conseguiu sua bolsa, maravilhoso, você vai pro Japão e tudo mais. As passagens, elas são cobertas pelo MEXT. A sua passagem de ida, caso você esteja num país aonde você fez o processo seletivo. Então você ganha ela pelo MEXT, ela é bancada pelo MEXT. E a sua passagem de volta quando todo o processo acabar. Ou seja, você terminou seu curso de mestrado, doutorado, que você pretendia fazer o MEXT vai cobrir a sua volta. Caso você desista do seu curso no meio do caminho, o MEXT não vai cobrir, então você vai ter que se virar sozinho com isso, com a sua volta para o Brasil ou para o seu país de origem. Mas além disso, um ponto bastante importante é que no primeiro mês de bolsa, caso não tenha bolsa, no primeiro mês que você vai chegar no Japão, você não recebe a bolsa, então você precisa levar uma bombadadinha aí para os seus, seus primeiros gastos que podem incluir o seu dormitório que você vai ter que pagar de imediato o seu seguro saúde algumas documentações que você vai precisar pagar lá também as suas taxas de embarque que vão ter que ser pagas na universidade já que eles cobrem a viagem mas não cobram essas taxas de embarque então tem alguns gastos iniciais que você vai precisar ter e você não tem a bolsa ainda você só vai receber a bolsa no final daquele primeiro mês que você chegar esse gasto a mais e principal você precisa juntar uma boa grana pra poder levar pra esse primeiro mês, pra poder sobreviver nesse primeiro mês. O que eles indicam no site da embaixada é que você leve algo em torno de 2 mil um dólares. Euros. Esse é o que eles indicam. Então, tipo assim, se puderem já ir guardando esse dinheiro, sabe? É bastante importante pra sobrevivência de vocês no primeiro mês. 2 mil dólares! Pois é, tipo, eu falei só? Hã? Eu falei só? Não. Ah tá, porque nossa, 2 mil dólares, eu nem tenho isso. Eles indicam que você leve 2 mil uhum. dólares, Tá, eu posso comentar o seguinte também. Eles indicam você levar algo em torno de 2 mil dólares, mas indicam também algo em torno da, do valor da bolsa. Então se a bolsa ela vale 143 mil ienes e a cotação está menos favorável pra isso e tal, então não seriam 2 mil dólares, seria algo bem menor que isso, um tanto menor que isso. Mas a indicação é essa, algo em torno de 2 mil dólares ou o valor da bolsa. É sobre os gastos que eu tive com o Maxx estou tendo, né? Então é, é isso que eu tenho a falar pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Me sigam no canal, me sigam no Instagram também. Que não vai tomar nem 5 segundinhos de vocês, entendeu? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. É isso. Ai um grande beijo um beijo